a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV e dando continuidade à série dos profetas menores e nós já chegamos agora vamos, nos três últimos profetas, né professor? muito bom, né? chegamos os profetas agora pós exílio, isso a Geu Zacarias e é Malaquias. Malaquias e Malaquias, professor Ivaldo. É um prazer né, poder voltar e poder falar desses profetas, agora esses profetas que já estão vendo a reconstrução. E a gente sabe que reconstruir é pior do que construir, restaurar. né? Porque nem toda restauração ela vai tomar né, a forma daquilo que foi construído. E falando do templo que era o coração né, do povo judeu, eles queriam um ornamento, uma construção que viesse daquela forma, da inicial, da feita por Salomão. Aquele templo magnífico. Magnífico. Mas, na verdade, eu penso que Deus ele é digno de toda a magnificência, de toda a pompa. O que o homem puder fazer de melhor para a glória de Deus, ele deve fazer. Mas ele não deve perder a essência né? do porquê do templo, né? do porquê desta construção... Porque a Bíblia diz que Deus não habita em tempos construídos por mãos de homens. Como é que fica, professor? Como é que fica? É, Deus. É... Que desde lá do, do, do deserto, ele habitou no, no, no, né, no, no tabernáculo, tabernáculo móvel, depois esse tabernáculo virou fixo. É, e aí, e aí o, povo, o povo que passou por tanto tempo é, aprisionado, né, é, refém de um governo. É, que não é que não segue as suas regras, não segue o seu Deus, não segue a sua sua ética, né? É, povo escravizado, né? Vamos dizer assim, tá certo que não foi não foi algo tão dramático como foi outros outros governos no Egito, passados, por exemplo, né? A ponto de chorar e declamar, é, né, so pedir socorro. Né? Foi mais suave que até eles eles casaram lá, casaram com, com mulheres babilônicas, constituíram família lá, construíram um empreendimentos lá e quando saiu o decreto para voltar, muitos não quiseram voltar, ficaram ficaram, ficaram na Babilônia, né? É, então é, quando quando o profeta vai dizer que a gente vai ver daqui a pouco, né, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Talvez ele não esteja falando do, do empreendimento em si, né? do Físico em é, si. Talvez ele não. Da esteja, estrutura. É... Como diz os pregadores, na, da indumentária, né? Daquela é. pompa, daquela então, coisa, esse né? Esse tipo de templo não não cabe mais para Deus, né? Deus quer é um outro tipo de templo. Aí a gente pode desenvolver isso aí. Vamos desenvolver. Então, nós estamos falando do profeta Ageu. Esse profeta veio pós-exílio. Né? O povo tinha ficado 70 anos na Babilônia. Ali, sua idolatria. O povo de Israel, o idólatra, nunca mais foi, porque foi curada a idolatria. Depois desses 70 anos, os judeus retornaram à pátria. Também teve por etapas, né? E com o um decreto primeiro ali, que a gente vem no livro de Esdras, de Ciro. Ciro ano 536, né, antes de Cristo. 536, é, Eles okay. já retornam a primeiro, um primeiro grupo né Celso. Zorobabel. Começam já. a reconstruir. Vai ser o governador né, de Judá. De Judá. É. E começa a reconstruir esse templo. Sim, já, já, assim, erige um altar já, já os holocaustos já começam é. a ser é, oferecidos a Deus e dois anos depois Parou. lançam os alicerces do templo. Okay. Mas não, então, 234 né? mais ou menos, lança os alicerces do templo. Aí eles enfrentam a oposição de Isso, samaritanos. Né? Que mandam né? uma carta para filhos. Isso, aí aí vem é, vem é, impedimentos até do próprio império, né do próprio governo. E aí eles vão e param a reconstrução. Uns 17 e... anos. Que <coughs> Parece se que se acostumam, desculpa. Parece que se acostumam com aquilo, 16 anos. É mais, ou menos, mais isso. ou menos né e ficam até esse ano 520 antes de cristo que é quando Ageu e Zacarias aparecem no cenário né é, para encorajá-los a, a voltar a reconstruir e para dar uma esperança um futuro né? uma visão do que vem pela frente okay. né e reconfortar então... e corrigir alguns algumas rotas né alguns rumos ah. Então mais ou menos aí no ano de 520 antes de Cristo, Ageu aparece. Na verdade, 518, 18, né? Porque por dois 8. anos, 518, porque ele dá as datas, né, que ele vai profetizar. Ele, ele levanta sua voz por três vezes. Aí a primeira Sim. vez na festa da lua nova, a festa dos Sim. tabernáculos. Aí as festas dão até a ideia do mês que ele vai profetizar. Né, e ele vai profetizando, e ele, ele é chamado de Agil, quer dizer festivo, festivo. talvez seja por isso, porque ele, ele pronuncia, ele profetiza em determinadas festas, aí ele vai levantar a voz, né, e a célebre frase dele exatamente é essa, né, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Né? Então, é Agil então vem, né, quando ficou parado esse tempo, aí depois de Esa, Zorobabel 17 anos, e ele vem, Reanimar o povo a reconstruir. E ele, né, no próprio livro dele, fala, já não era mais no reinado de Si, agora já era no reinado de Dario. Dario ou Dario? Fala é, para pessoa... As duas pronúncias as duas é certo ele, ele começa dizendo isso aí, né, no sexto mês do segundo ano do reinado de Dario I. Né? Dario I é... reeditou o decreto de Ciro. É, esse camarada aí, né, Dario Istopes, né? Uhum. Ele reinou de 521 a 486 antes de Cristo, Então, é, o segundo ano seria 519. Por aí, né? Algo desse 519, 518 no máximo, né? Então, é nessa época que Ageu aparece no cenário profetizando, né? E tudo indica que o seu ministério foi muito curto, quatro meses. Foi né? rápido. Quatro mensagens em quatro meses e depois não aparece mais no cenário. A primeira mensagem está aí no capítulo 1, né? No, no versículo 1 aí. Do 1 ao 15. Do 1 ao 15, né? Aí ele fala aqui do rei, do ano. Aí ele fala que, né? E depois ele fala assim, na parte do versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós já tá sab sabemos quem está enviando a mensagem, ele diz, é o Senhor dos Exércitos. E, e, e, e assim, é muito interessante que é que ele refere várias vezes, ele fala, e assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele não fala só o Senhor, ele fala o Senhor dos Exércitos. Depois vocês podem comentar sobre isso. É, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Uma desculpa do povo Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor está fazendo uma pergunta Agora sim diz o Senhor dos exércitos Vejam onde os seus caminhos levaram Vocês têm plantado muito e colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada." Você falava da questão deles é, se apartarem da idolatria. É interessante que eles se apartaram daquela idolatria antiga de cultuarem os deuses Sim. vizinhos, das nações vizinhas, né, de invejarem né, a forma de adoração dos outros deuses. Mas eles entraram numa, do... numa idolatria contemporânea. A casa era mais importante, a... a plantação era mais importante. Então eles davam primazia àquilo que Deus sabia que era importante, é por isso que vai também dizer neste livro que é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso vai ser é, retificado e reescrevido na, na fala do Senhor Jesus, né? Sim. E é exatamente isso, que o problema deles era isso aí. É que eles deixaram de primar, né? de ter como primazia, não o templo, não a construção em si, mas o Deus do templo, coisas... que era o cerne do problema. Quando eles abandonaram o templo físico, isso é interessante, professor Joás, porque nós vivemos aí uma época de desigrejados, né? De hum, que o templo moda, não é né? importante, o importante é só eu servir a Deus, eu posso servir a Deus em casa. Hum. Mas a conotação do templo é tão profunda que o próprio Deus vai levantar um profeta para entender que o coração da nação de Judá estava no templo. E não precisava ser aquele templo formoso, aquele templo extraordinário, o primeiro templo. A glória seria maior se eles, o povo, reconhecesse que aquele local deveria ser a primazia do povo. Se aquele tempo fosse reerguido, todas as coisas seriam abençoadas, porque você acabou de ler dizendo que plantavam, comiam, não satisfaziam, vestiam, mas não se aqueciam. Plantavam muito colhiam um e colhiam pouco. Em que cenário espiritual nós podemos colocar isso para os nossos dias? É exatamente nesse cenário, de que as pessoas hoje, elas podem não idolatrar objetos, podem não idolatrar é, determinadas imagens, mas há uma idolatria contemporânea aí que está no meio do povo de Deus, no meio daqueles que dizem ser servos do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. É, é muito interessante essa, essa mensagem, do, do, essa primeira mensagem né, de Ageu, que está no capítulo primeiro. É, ela tem um tom de acusação, né, mas também tem um tom de, de correção, né, correção de rota, né? É, tem um tom de, de reparação. E, às vezes, esse tipo de mensagem não é bem acolhido. Nos tempos que nós vivemos, mais ainda. Né? É, tempos de hipergraça, né? de cristianismo líquido, né? é, parafraseando o alma. Uhum. Né? É, e aí, por exemplo, é, é, quando ele fala é, da das casas luxuosas que eles tinham e é, por acaso é hora disso, né, eu, a Carol leu aí aí Deus traz uma uma constatação, né, vocês plantam muito, mas colhem pouco né, é, vocês comem, bebem, mas não se fartam né, tem roupas mas não se aquecem é, é. o salário de vocês é como se fosse é um numa, <risos> numa bolsa furada né, é, então é, isso aqui me parece muito com a passagem de Deuteronômio 28, a partir do verso 22, né é, Deus disse que tais coisas aconteceriam se o seu povo não obedecesse a sua palavra não, não seguisse né, as suas ordenanças é, aí mais abaixo é, é por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas no né? verso 10, Sim. né é, leia Levítico 26, verso 3 e 4, para você ver por que, que isso está acontecendo. E o Senhor fala, é por isso que vocês não, não colhem o que plantam. É, né? O plantio de vocês é, é, é, é extenso, mas a colheita, né? vocês não colhem o fruto do que vocês estão plantando. Não. E ele né? explica o porquê no verso 9. Né? É, vocês vai... esperam muito, eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está o destruído. Mundo, né? é. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. O que, que Deus está tá dizendo aí? Né? Vocês deviam estar me buscando em primeiro lugar. Né? É, Mas, é, o que é a mensagem de Jesus. Né? Buscar é, primeiro o, o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Né? Sermão do monte, Mateus 6, verso 33. Né? É, e aí... Quando a Geu traz essa mensagem, à primeira vista, há, há uma conscientização e há uma correção de rota. Há é um temor, né? né? Você vê dois nomes aí, Zorobabel é. e Josué. Josué, né? Parece que, que me parece que é o versículo chave dessa passagem, o versículo 14. Sim. O Senhor encorajou Zorobabel e, e Josué. Você quer né? as autoridades, o, o né? O governador e o um sumo sacerdote. Né, o que tinha o poder, poder político e o poder, poder religioso. E começaram a trabalhar no templo. Né? É, quem sabe a, a gente precise de gente como a Geo hoje, né, que traga uma mensagem dessa de confronto, né? é, de, de acusação mesmo. Olha o que vocês estão fazendo, vocês não percebem que essas, esses males todos são por causa de vocês? Não, não porque... Eu não amo, não porque eu não cuido É porque vocês não obedecem né? Se Deus levanta alguém assim hoje E a gente responde positivamente né? A gente vai Passar a cuidar mais Das coisas do Senhor do que das coisas nossas, Eu acho que um né? Grande defensor nessa linha aí É Augusto Nicodemos né? Ele tem algumas mensagens relacionadas a isso a, Aos desigrejados né? E quando a gente fala de desigrejado A gente está falando de pessoas que entendem né? Eles entendem que eles não precisam de um tempo físico para servir ao Senhor. Presbíter Isvaldo, eu posso interromper o senhor aqui um e a gente volta nesse assunto? Nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Estamos de volta e o presbítero de Paulo estava falando do, né, dos desigrejados e ele vai dar continuidade. É interessante porque a segunda mensagem dele, capítulo 2, do versículo 2 ao 9, ele vai proferir durante a festa dos Tabernáculos, uhum. quando muita gente se havia reunido em Jerusalém. O entusiasmo do povo tinha arrefecido e o profeta Ageu estimula os a continuar sem se deixarem abater pelo fato de a glória do novo templo parecer-lhes menor que a do primeiro. Aí que vem a célebre frase, né? A glória do, primeiro, do segundo tempo será maior do que... Mas como será maior do primeiro? Se vai ser feita de madeira, se ah, aquele todo luxo do ouro, da prata, do bronze, não vai ser, ter tanto peso. Aí que a gente vê que a importância do templo não é por, pelo tempo ser suntuoso. É pelo ajuntamento de pessoas que têm a mesma vocação de adorar esse Deus. É por isso que eu digo que não há como ser cristão, não há como servir ao Senhor, porque foi Ele mesmo que estabeleceu a igreja aqui na Terra. Foi o próprio Senhor que estabeleceu Sim. a igreja na Terra. Então não tem como eu dizer que eu sou um cristão, que eu sirvo a Deus, sem participar de uma comunidade de fé, de uma comunidade física mesmo. Então esses que dizem ser desigrejados... Até mesmo eles entram numa incoerência tão grande que eles acabam não sendo o que eles vão ter que juntar. E quando a gente fala de tabernáculo, esse tabernáculo móvel, a gente falava lá da, do, do, do caminhar no deserto, uhum. né, daquele tabernáculo que eles desmontavam e caminhavam e era o centro das doze tribos. Ele sempre ficava no centro. Então o que a gente tem que perceber é que essa comunidade de fé é o centro de um grupo de pessoas que adoram o Senhor, seja uma um um templo simples ou um templo sutuoso, o que interessa é a forma que aquele grupo de pessoas que se reúnem ali dentro estão se reunindo. É para adorar o Senhor? É para compartilhar a fé no mesmo Deus? É isso que estava faltando para aquele povo. É comunhão. Coinonia, né? Isso mesmo. É, essa segunda mensagem é uma mensagem de esperança, né? de ânimo. É profética, né? É, ele, e ela é 33 dias depois né? da primeira. Né? É, o povo se animou foi a mãos à obra né foi a reconstrução e conforme a reconstrução foi acontecendo né os mais antigos é, é, os, os anciãos Choraram, né? os anciãos olharam poxa vida isso não, não tá não tá igual um saudosos. Aquele. Né? Os mais novos, poxa, nós temos o tempo E os mais antigos, poxa vida, esse tempo Pode aí. nem comparar, é, né? Aquele saudosismo é, que acontece é, hoje, né? Acontece é. é tão interessante, Carol. gente tem que ter para não prejudicar e, e a próxima geração. E é tão né? interessante essa questão do saudosismo. E a gente vive, infelizmente, por nós sermos uma igreja centenária, falando Sim. agora de Assembleia de Deus, graças a Deus nós somos uma igreja centenária. Mas existe aquele grupo de saudosismo. A igreja, aquele tempo era melhor. Ah, que saudade que eu tenho, né? Eu, por ter crescido, nascido e ser criado aqui na Assembleia, a gente vê isso, né? De 30 anos atrás, as pessoas comentando, né? Ah, que saudade que me dá. Mas a gente tem que entender que a gente não pode perder a essência. O tempo muda, a forma de, de cultuar, a forma de, de estar no templo hoje, quase que a, a própria pandemia fez isso com a gente ser virtual, mas essa coinonia, essa comunhão a gente não pode perder. Não pode perder. E, esse saudosismo, né? na verdade, eles lembravam daquele. Eles lembravam era, como era rico o templo de Salomão. Da né? construção da e não construção, do que acontecia ali dentro. Da construção não do que acontecia. E os mais novos estavam admirados porque eles nunca tinham visto o templo. Ali simbolizavam. Simboliza, não, ali, quer dizer, a presença do Senhor vai estar aqui, é aqui. Hoje não é assim, mas lá naquela época o tabernáculo móvel, lá no deserto, o senhor habitava onde? Ali, a presença estava ali, no templo, depois de Salomão. Era é, ali que a presença assim. estava. Então, tinha esse simbolismo. E, e nos dias né? Nos dias atuais, às vezes as coisas também, assim, o sistema de som hoje. É um sistema que se modernizou. O tem modelo. coisas que vão mudar também para melhor. O que não pode perder é verdadeiramente a essência. Esse, esse. Hoje existe esse, esse, esse um contraste exemplo. também né, entre as gerações. Né? Uma olha para o que está acontecendo e fala, poxa vida, já foi muito mais bacana, já foi muito mais... E, e enquanto a geração mais nova, poxa vida, nós estamos fazendo um negócio legal. Né? É, então fica esse contraste. E é interessante o trabalhar de Deus, né, a multiforme graça de Deus. Deus é, na presença de Deus, a abundante alegria. Né, por isso, porque a mensagem que Deus traz para eles é para é as duas gerações. Né, é, para uma, é uma mensagem de ânimo. Olha, não desanime. Né, você viu um templo aí, suntuoso, e agora está vendo esse que você está desanimado aí. Se anime, porque eu vou sacudir os céus e a terra, vou trazer... A minha glória para cá, para esse lugar, vou encher esse lugar de glória. Né? E olha para a geração do, mais nova e fala, tenha uma esperança. Né? Tenha uma esperança, porque a glória vai dessa segunda maior. casa vai ser maior do que a da primeira. Né? Então é ânimo e esperança. É, quem está quem, quem novo não precisa de ânimo. Tem muita força para fazer as coisas E é interessante, escatologicamente falando Essa referência da glória da segunda casa será maior do que a primeira O profeta, na verdade, não está se referindo nem ao templo de Salomão E nem ao templo da sua época Ele está se referindo a um templo muito maior Do que o templo até de Herodes Que vai ser reconstruído na época de Jesus Ele vai estar se referindo àquele templo que diz assim, olha Destrói esse templo e em três dias eu vou reconstruir ele de novo. Ele está falando do templo Jesus. Ele tá está se referindo ao próprio Jesus. A escatologia mais profunda, analisando com mais profundidade, nós vamos ver que o profeta, indiretamente, ele está se dirigindo, e a gente vai ver isso mais é, precisamente com mais, com mais forma, com a imagem mais nítida em Zacarias, mas o próprio Ageu já começa a perceber que a questão do templo ela vai muito além disso ele vai falar daquele templo que em três dias ele vai estar debaixo da terra e ele vai ressurgir que é o próprio Cristo a sua ressurreição que é o templo de glória né ele é o templo né ele, ele que é. é a sede de todas as coisas Isso é muito profundo gostou é muito isso. profundo né e e essa passagem é mais conhecida né do, do livro e é mais rica é, é mais, mais rica. simbólica né? É, porque quando ele fala dessa glória da segunda casa, pode parecer que ele está falando do, do, do, do empreendimento físico ali. Né? É, tanto é que ele durou 200 anos a mais do que o primeiro. Né? Um foi 400, esse foi 600, 600 anos. anos. Né? É, mas não é disso que ele está falando. Né? Esse, esse, essa glória da segunda que é maior esteve foi apresentado como uma criança lá nesse templo no, no templo de Herodes né é, o Cristo estava lá né e nele estava toda a plenitude da glória, glória. de Deus né então e não tem falar glória que inclui, maior né? Cristo e a sua igreja e a sua igreja sim nós somos corpo de Cristo corpo de ele, Cristo ele ele essa coisa de Deus não habitar mais em templos feitos por mãos de homens é porque ele habita em templos que ele mesmo faz né é, quando Jesus conversava com Nicodemos ele falou tem que nascer de novo da água do Espírito <risos> e aí a partir daí né é, cada corpo renascido é automaticamente convertido num templo, um templo. Né, vocês são templo morada habitação do Espírito né? Santo é, então é, a partir a partir daí do, do novo nascimento né? Todos somos templos de Deus. Né? E todos fazemos parte do corpo de Cristo, que é o templo. Né? É esse templo que a glória é muito maior do que a dos outros. A né? é dos outros. E voltando para o livro de Ageu, quando eu falei do Senhor dos Exércitos, se eu não me engano, contei aqui mais ou menos. Ele fala 14 vezes. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que, que ele. Ele refere Senhor dos exércitos o que essa é né, 14 vezes um livro de dois capítulos Boa, é Boa. <risos> Senhor dos exércitos é, é, é não é uma, uma nomenclatura exclusiva de Ageu né sim mas é, é, um, é um nome interessante né? dirigindo-se ao, ao senhor ao criador né ele governa todos os poderes né é, E aí os exércitos angelicais, né? ele governa todos eles, né? ele, ele é senhor de todas as coisas, inclusive do, dos exércitos poderosos do céu. Né? Então ele é o senhor dos exércitos. E alguém que tem esse poder, esse senhorio tão grande, né? é, não pode ser desafiado. Acho que era isso que ele estava... Era para tipo um temor mesmo. lembre quem está falando com você? É o Senhor dos Exércitos. Porque já entra na questão é, escatológica da, do, do Senhor, da vinda, né? Aí nós já vamos entrar no seu contemporâneo, que é Zacarias, aí vai entrar numa questão de guerra espiritual, de uma batalha que vai acontecer nos céus e na terra. A gente vai entrar já na questão escatológica do plano divino através dos séculos. Para a gente estudar o plano divino através do século, a gente precisa ver alguns profetas. Por exemplo, o profeta Daniel, o profeta Zacarias e a própria profecia dada a João, o livro de Apocalipse. Okay. Quando você estuda o plano divino através dos séculos, você tem que nortear esses livros. Entre eles também o próprio livro de Ageu, que é contemporâneo. Você vai ter que também examinar o livro de Isaías. E Jesus ele vai... É citar Isaías, são os mais citados, o próprio livro de Zacarias, são os mais citados. E a gente vai entender a parte dessa questão, dessa guerra espiritual, da batalha final. A segunda vinda do Senhor em glória. Né? Ele vai dizer que aqui o sacerdote Josué, né, quando ele é assunto, está fazendo uma simbologia ao próprio Cristo. A gente vai começar a ver certas simbologias e certas aplicações esses livros proféticos da pessoa de Jesus em glória, como rei. Porque ele vem né, como alguém que é humilde, o um servo sofredor, mas na sua segunda vinda ele vai vir como senhor dos exércitos. Ele vai vir com um exército juntamente com ele. Muito então tem essa alusão bom. também, essa questão quando ele usa essa expressão, o senhor dos exércitos. Muito bom, muito bom. Eu quero ler o último versículo do livro de Ageu. Para vocês terem um breve comentário Para a gente encerrar O programa de hoje O último versículo é o 23 Do capítulo 2 Naquele dia declara o Senhor dos exércitos Eu o tomarei O meu servo Zorobabel Filho de Se Sealtiel declara o Senhor E farei, farei de você Um anel de selar Porque tenho escolhido Porque eu tenho escolhido Declara o Senhor dos exércitos. Isso aqui ele está declarando esse anel de selar, é uma continuidade é, messiânica, uma de geração? É, uma, é um sentido figurado. A figura de Cristo em Zerobabel, da casa de Davi, levou o povo de volta do cativeiro a construir o templo. E chamado servo, é considerado como um anel de selar. Aí nós vamos ver que Jesus, ele vai ser chamado filho de Davi mas o próprio Davi vai chamar ele de senhor. Uhum. Então ele é muito superior ao próprio Davi, ao próprio senhor dos exércitos. Davi foi um rei que tinha sangue nas suas mãos. Ele não pôde construir o templo porque tinha sangue nas suas mãos. Ele era um senhor de guerra, era um rei de guerra, de batalha, era um senhor dos exércitos. Mas havia um que falou com ele, ó, senta aqui até que eu coloque os seus inimigos os cabelos dos seus pés. Então esse senhor, esse anel de selar aponta exatamente para o Cristo vitorioso né? e, e esse anel de selar é com ele que o rei confirma os decretos reais. Né? É, então, Zorobabel não é o governante, Zorobabel não é o, o rei, o messias que virá. Né? É, mas é o ponto que liga. Mas ele, é, é o messias, né, através é, linhagem. dessa linhagem, porque essa linhagem tem uma promessa de Deus, né, que envolve o reinado, inclusive, né? Através dele vai, vai haver o selo do decreto, a confirmação do decreto, de que isso aqui é, é obra do rei mesmo. Né? É, então ele, ele é aquele renovo justo né, de Gessé, da raiz e de Gessé. Gessé. É, e aí é, Zorobabel é dessa mesma raiz, Essa dessa linhagem. mesma linhagem. Então é daí aí, que vem... Isaías 12, né? 11, a raiz de Gessé. Ih, Carol, agora <risos> eu no, eu vou olhar. fogo assim, só olhando né? é. a referência, mas é Isaías é Isaías é. é, mas você vê, ele está falando dessa linhagem essa né? linhagem, exatamente é, então esse, é. esse anel, esse selo né, é o que confirma o decreto é o que diz que esse decreto deve ser cumprido porque ele veio mesmo do, do rei né? já apontando é. a chegada do, do Messias é do Messias Pessoal, Isaías 11 Lê lá, que é lindo. e conferir. Nós vamos encerrar por aqui. Nosso tempo esgotou. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o profeta Ageu, esse profeta pós-exílio. E o próximo programa nós vamos falar do profeta Zacarias. E esse profeta realmente é um profeta bem messiânico. Posso falar assim? Pode. pode. Sim, com certeza. Profeta messiânico hum. bastante. E vamos aprender um pouquinho mais sobre ele também. Até a próxima edição e Deus abençoe.